Olá pessoal, bem-vindo à unidade 2, da nossa disciplina. Hoje nós vamos trabalhar retroatividade, revogação e represtinação. Bom, o primeiro ponto a ser tratado é que, em regra, tá? As normas né, é expedida justamente para disciplinar o quê? Situações futuras. Mas há exceções, né? Havendo então a possibilidade da norma retroagir. E então, né, do presente para o passado. E isso é permitido só que em alguns casos, frisando até que existem alguns ramos do direito né, que se utilizam um pouco mais e um pouco menos. Mas a retroatividade é justamente a eficácia ou a incidência da lei para o passado. Porém, a nossa legislação ela admite a retroatividade apenas de forma limitada, ou seja, a norma ela pode se assim, retroagir mas ela não pode atingir certas garantias, como, por exemplo, o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada, que é trazido isso expressamente pelo artigo 6º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro e também pelo artigo 5º, inciso 36, da Constituição Federal de 1988. Porém, há ramos de direito, como do direito penal, por exemplo, e no direito tributário, em que há casos em que a norma jurídica ela retroage sempre. Então, no caso do direito penal, a norma ela vai retroagir se for para beneficiar o réu, tá? Então, aplica-se aí a lei penal mais benigna, mais benigna. O artigo 6º, então, e parágrafos da lei de introdução às normas do direito brasileiro, ela vai falar justamente sobre... Uh, essa questão né, é, de se tratar sobre a retroatividade ou a irretroatividade. Por quê? Porque aqui no artigo anterior, artigo 6º caput, fala que a lei em vigor terá efeito imediato e geral. Porém, o artigo 6º parágrafo vai falar que justamente quais são aqueles casos em que não vai haver retroatividade. Então, quando que vai né, ser considerado um ato jurídico perfeito? Aquele que já foi consumado segundo a lei vigente ao tempo em que se efetuou. Já o parágrafo segundo vai dizer que se consideram né, é, adquiridos os direitos e que seu titular ou alguém que por ele possa exercer e que já teve começo do exercício, né, já tem um termo, Prefixo, uma condição já pré-estabelecida. E a coisa julgada é justamente é, aquela situação em que da decisão judicial já não vai caber mais recurso. Então, em suma, o ato jurídico perfeito ele vai ser justamente o ato pronto, acabado, que já exauriu seus efeitos. O ato jurídico perfeito ele não produz mais efeitos. Já o direito adquirido, ele já se incorporou ao patrimônio do particular é uma concepção exclusivamente patrimonialista, de modo que não há direito adquirido personalíssimo, e a coisa julgada é justamente a qualidade que reveste os efeitos decorrentes de uma decisão judicial, contra a qual não vai mais caber a chamada impugnação dentro dos mesmos autos. E aí a gente passa a falar, então, a respeito da revogação. Né? A revogação... Ela, uma vez cumprida, né, aquela vacácio legis que a gente falou na unidade 1, entrando em vigor, a lei ela vai continuar vigendo até que tenha outra norma, né? E isso pode ocorrer tanto de maneira expressa ou tácita, né? E aí vai haver essa revogação. É, pelo princípio da continuidade, a norma jurídica ela tem um caráter permanente, tá? Então, ela só vai perder a vigência quando? quando revogada, tá? Então, ela vai perder essa obrigatoriedade, vai se retirar a eficácia dessa lei por uma outra lei. E aí, a revogação, ela pode ser como? Ela pode ser expressa ou ela pode ser direta e ela também pode ser tácita ou indireta. Se ela for tácita ou indireta, ela ainda se subdivide por incompatibilidade ou global. Então, no caso aqui, né, ela é expressa quando a lei revogada enuncia explicitamente que está revogando outra lei, então por isso ela é expressa, e tasta quando isso está implícito. Né? Ela vai se dar por incompatibilidade quando essa incompatibilidade vai ocorrer entre a lei nova e a lei antiga, então a lei posterior, ela vai derrogar né, a lei anterior, e as duas leis, antiga ou nova, elas não vão poder conviver, né? Por quê? Porque há uma incompatibilidade entre elas. Então, a mais recente vai acabar prevalecendo, tá? No caso da revogação sem compatibilidade ao global, as leis, elas são compatíveis em sentido estrito, ou seja, elas contêm exatamente as mesmas prescrições, a lei nova, simplesmente, ela toma lugar da mais antiga e acaba revogando-a, mas deve-se notar que essa hipótese, ela acabou se tornando, inclusive, omissa pela lei de introdução às normas do direito brasileiro. Então, é, essa não é uma omissão, assim, tão importante, tá? E aí, existem alguns critérios também, né? Com relação à revogação. Frisando, pessoal que existe a revogação total de uma lei que a gente chama de abrogação e existe uma revogação apenas parte de uma lei que é a chamada derrogação, tá? Então há essa possibilidade dessas duas situações. No caso, os critérios, né, para revogação são dois: o hierárquico, uma lei jurídica somente pode ser revogada por outra se pertencer ao mesmo plano hierárquico ou se tiver um patamar inferior e o cronológico no qual a norma jurídica nova revoga a norma jurídica antiga, tá? E aqui eu coloquei uma observação até em vermelho para vocês, para que vocês se atentem, que pelo menos no direito brasileiro não se admite o desuso, que é justamente o quê? A revogação da lei pelos costumes. Então, o sistema jurídico pátrio né, não admite isso, tá? Então, lembre-se disso. No caso da represtinação, né, é, a represtinação é trazida então pelo artigo 2º, parágrafo 2º da LINDB, que fala que a lei nova que estabeleça disposições gerais ou especiais a par das já existentes não revoga e nem modifica a lei anterior. Então, o que, que significa isso? Né? Coloquei aqui para vocês que o dispositivo que comanda isso jamais... Ocorre tacitamente, tá? Então, pode haver repristinação? Sim, desde que haja o quê? Isso sendo tratado de forma expressa, tá? Então, de forma expressa, pode acontecer. Tacitamente, jamais, tá? E eu coloquei para vocês aqui até um exemplo. Então, a gente tem uma lei A, de 2000. Em 2010, é criada a lei B. Então, a lei nova passa a vigorar em detrimento da lei A. Em 2022, cria-se a lei C. Então, a lei C ela passa a vigorar em detrimento da lei B. Mas como ela revogou a lei B, né, essa lei C, isso não significa que a lei A ela passa a é, ter vigência novamente. Tá? Ela deixa de existir. Essa é a regra. Tá, então, o que, que vai continuar né, é, existindo, tendo vigência e validade? A lei C, a lei B não, a lei A não, tá? Regra, exceção só se vier expresso, tá bem, pessoal? E ainda fazendo a leitura do artigo 2 parágrafo 3 que deixa bem claro que, salvo disposição e contrário, a lei revogada não se restaura por ter a lei revogadora perdido a vigência, que foi o que eu trouxe, então, no exemplo para vocês, tá? Então, essa é a regra. E, por fim, a gente vai falar sobre as cláusulas pétreas, tá? Então, as normas tidas como cláusulas pétreas, que estão lá no artigo 60, parágrafo 4º da Constituição Federal, dizem que não podem, elas não podem ser revogadas, então, a única alternativa para revogá-las é criar por inteiro uma nova Constituição Federal. Então, seria revogada a atual Constituição Federal de 88 e criada uma nova Constituição Federal. E Isso por quê? Porque o artigo 60, parágrafo 4 fala que não pode ser objeto de deliberação a proposta de emenda constitucional tendente a abolir, acabar, com quatro assuntos. Quais são esses quatro assuntos? a forma federativa de Estado, então isso não pode ser abolido por emenda, o voto direto secreto universal e periódico, a separação dos poderes, que nós já vimos lá, com a tripartição dos poderes, e os direitos e garantias individuais, que está relacionado justamente aos chamados direitos humanos fundamentais. Então, as normas tidas como cláusulas pétreas são de subimportância de serem observadas também no que tange a essa questão que nós estamos abordando. Bom, pessoal, fico por aqui. Até a nossa próxima unidade. Tchau, tchau.